porque eu pintei meu cabelo de colorido, coisas desse tipo. Cabelo colorido pra mim é uma maneira de me expressar melhor, sabe? De mostrar um pouquinho mais de mim, sabe? Colocar um pouquinho das minhas diferenças. Cabelo colorido também representa o que eu tô no momento, como eu tô no momento, sabe? Eu sempre quis ter o cabelo colorido, desde pequeno eu quis ter o cabelo colorido. Eu nunca tive muita coragem de pintar o cabelo na época, porque eu tinha medo de acabar estragando ele, mas acabei... Perdendo o medo e pintando ele de azul Que é a minha cor favorita Então o cabelo colorido pra mim Representa uma maneira a mais de poder expressar quem eu sou De poder colocar pra fora aquilo que eu gosto Então por isso eu pintei o meu cabelo de colorido Então se você é aí do outro lado Quer se expressar mais Quer poder mostrar pras pessoas um pouquinho de quem você é Pinte seu cabelo também Coloca a sua cor favorita Mostra que você é diferente Pra você colorir o seu cabelo Você precisa descolorir o seu cabelo então, da primeira vez que eu fiz isso foi quando eu tinha o cabelo um pouco mais curto E não foi pra deixar ele colorido, foi pra fazer algumas mechas platinadas Daquele dia em diante eu percebi como cuidar o cabelo de uma maneira diferente Porque um cabelo descolorido não é um cabelo saudável Então você precisa cuidar do cabelo pra que ele não tenha nenhum problema Não tenha maiores desgastes e nem sofra nenhum tipo de corte químico quando você faz a descoloração do seu cabelo, além de você deixar ele frágil, você tem que chegar a tonalidades específicas de loiro para conseguir alcançar uma fidelidade maior com a coloração que você vai estar tá querendo. Quando eu estava com o meu cabelo azul, eu tive que deixar na hora da descoloração ele quase branco para poder conseguir chegar na cor que eu queria mesmo de azul. Então quanto mais claro tiver o seu cabelo, mais azul a cor vai ficar. Já outras cores, outros tipos de loiro Eu vou colocar aqui do lado para vocês uma tabela sobre quais tonalidades de loiro você tem que atingir para você conseguir chegar nas cores que você tá querendo Quando você descolore o seu cabelo, é sempre bom que você procure materiais para hidratar ele Cada cabelo, um tipo de material de hidratação Mas é muito importante que você mantenha o seu cabelo sempre hidratado Tonalizante eu utilizei vários tonalizantes ao longo da minha vida de cabelo azul até encontrar um tonalizante que chegava na cor que eu queria. Usei tonalizantes nacionais e eu utilizei é, tonalizantes importados. Todos eles com uma característica diferente, uma textura diferente e uma durabilidade diferente. Eu consegui um tonalizante que eu gostei muito da cor que ele chegava, mas ele praticamente não durava no meu cabelo. Então, ele passava uma semana no final dessa semana, o meu cabelo estava quase doido de novo. Então, eu, eu tinha que tonalizar o meu cabelo todo final de semana, para conseguir manter ele na cor que eu gostava. O que era bem complicado, né? Porque você ficar retocando o cabelo todo fim de semana é uma coisa bem chata. Enfim. Nesse meio tempo, a loja Sweet Style entrou em contato comigo E perguntou se eu já tinha utilizado o tonalizante Candy Color E eu disse que eu não tinha, porque realmente não tinha utilizado Candy Color Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha chego a procurar o tonalizante Pra poder ver como que ele funcionava Mas eu tenho vários amigos que já utilizavam o tonalizante e gostavam pra caramba Eu falei, não, eu nunca usei e tudo mais Aí eles ofereceram pra mim, para mim enviarem um tonalizante é, Da cor que eu escolhesse Pra testar E eu já tava querendo mudar um pouquinho a cor de cabelo Então eu falei, ah, eu vou experimentar um vermelho Só que eu não queria um ruivo, assim, tipo, ruivo original, sabe? Eu queria um ruivo meio fake, sabe? Eu queria um ruivo assim, sabe? Desenho, animado, então Aí eu procurei na tabela deles e eu gostei muito desse tonalizante aqui Que é o Ultra Red da Candy Colors E... bom... Vamos ao que eu achei com relação ao tonalizante. De todos os tonalizantes que eu já utilizei, esse tonalizante ele é mais líquido, ele é praticamente um gel. Então ele acaba rendendo muito mais na hora de você fazer a coloração do que os outros tonalizantes. O que vem como consequência que ele dura muito mais no cabelo. Esse pigmento ele chegou na cor que prometia, assim, na primeira. Eu já comprei vários tonalizantes. Pensando, azul né, no caso Pensando que, ah, vai chegar nessa cor Até eu consegui chegar na cor que eu queria Nossa, foram os par Teve um tonalizante azul que eu comprei Que ele tinha uma cor linda, assim, na caixa Meu cabelo ficou roxo Tipo, roxo Outra coisa com relação a ele É por ele ser em gel Ele não hidrata o seu cabelo Entende? Então você vai ter que fazer uma hidratação. Eu já fazia uma hidratação depois de ter tingido ah, o cabelo, porém, quando ele é em creme, ele já deixa seu cabelo mais macio, né? Mais sedoso. Então quando você for tonalizar o seu cabelo, você vai descolorir, tonalizar e fazer uma hidratação separada, ok? Porque ele realmente não. não, não ele é em gel mesmo, ele não tem a textura de um creme. Então ele não vai deixar o seu cabelo hidratado. Você vai ter que hidratar o seu cabelo depois. Use com luvas, não usem sem luvas, porque senão você vai ter os seus dedos da cor do seu cabelo Pela mesma quantidade, provavelmente, de tempo que o seu cabelo vai ficar da cor que ele tem que ficar Eu recomendo Candy Colors para vocês usarem E juntamente com a loja Sweet Style, pra vocês aí do outro lado que querem ter o cabelo colorido Eu estarei sorteando um tonalizante da cor que estiver disponível para vocês escolherem, então se vocês querem saber como faz para participar dessa promoção, corre lá na fanpage do canal e dá uma olhadinha no primeiro post que vai estar tá lá, mais informações eu também vou deixar aqui embaixo, para vocês também irem para o link correto, se vocês quiserem vai estar tá na descrição, ok? Eu estou mudando, diversificando algumas coisas no canal, porque vocês estão perguntando muitas coisas além de maquiagem Coisas da minha vida, coisas que eu gosto, coisas que eu assisto Então eu vou trazer mais coisas pra vocês de quinta-feira Então vai ser uma quinta uma maquiagem Outra quinta vai ter algum comentário de alguma coisa Vai ter um daily vlog Não vai ser só maquiagem daqui por diante Vocês vão ter várias coisas com relação ao que vocês estão pedindo pra mim O mais legal de novidade que eu tô trazendo pra vocês hoje É que nós temos um blog agora então, toda terça-feira vocês vão ter matérias escritas por mim no blog biscoitice.blogspot.com.br. Não se esqueçam de passar por lá toda terça-feira. Então, terça-feira tem postagem no vlog e quinta-feira tem vídeo aqui pra vocês. É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês aí é do outro lado já tiveram cabelo colorido, estão pensando em pintar, já utilizaram candy colors, ou já utilizaram qualquer outro tonalizante, contem pra mim aqui embaixo nos comentários qual foi a experiência de vocês. Se quiserem, me mandem fotos dos cabelos coloridos de vocês lá na fanpage do canal. Eu vou postar, vou comentar. Vai que um de vocês ainda não me dá uma ideia de mudar uma cor de cabelo. Ou fazer várias outras cores no meu cabelo não sei Estamos aí pra testar, porque a vida é feita disso, né? Testes Mais uma vez, muito obrigada por participarem Até a próxima e falou! Nossa, tem um Superman anão Sério? Bianca, fica do lado do Superman Ah, não, tá ficar... Fica do lado do Superman O <risos> que, que você vai pedir? Eu? O que, que você pedir vai pedir? aquele lanche delicioso cheio de comenta então vai ficar acordendo hoje, hein? <risos>